Alô, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, vocês que a partir de agora nos acompanham no RMIX no ar, Hospital São Vicente de Paulo, estamos com a diretora técnica, doutora Glaucia Reitmaier, e as informações quanto ao encerramento dos trabalhos dos serviços da, COVID, da UTI ao combate à Covid-19. Como os casos de Covid caíram... Drasticamente aqui no estado de Santa Catarina Então a Secretaria Estadual de Saúde é, Encerrou todos os leitos de UTI Exclusivamente para a Covid né? Então nós tínhamos 10 leitos Agora nós vamos continuar tendo três leitos de isolamento Como já tínhamos antes né? Esses leitos são de isolamento Para doenças infecto-contagiosas. Todas as, as infect, infectocontagiosas, por exemplo, tuberculose, é, enfim, não vão mais ser e COVID inclusive, mas não específicas para COVID. Então, isso precisa ficar bem claro né, para a população que continuamos tendo três leitos de isolamento. Né? E os demais leitos que foram abertos durante a pandemia, eles agora nós vamos permanecer com mais 10 leitos de UTI geral adulto, que irá atender, então, também outras patologias. Né? Então, antes nós tínhamos 20 leitos de UTI geral adulto, agora nós estamos com 10. 30. Então, acabou se é, é, beneficiando toda a população com mais 10 leitos de UTI. E até essa satisfação que a senhora dá nesse momento aos nossos seguidores do Rio Mafra Mix, do RMix no ar, é devido, claro, à baixa demanda em Serres, então, portanto esse tipo de atividades. Isso. Então, inclusive, nós estamos fazendo na próxima quinta-feira uma cerimônia ecumênica é, para marcar, então, esse encerramento da, da, da UTI covid por quê? Porque foram dois anos de muito sofrimento é, que toda a população foi envolvida com essa pandemia inesperada. Né? então E muitas pessoas colaboraram com o hospital. Então, vinham fazer orações aqui na frente do hospital. Houve doações de comunidade, da comunidade, de entidades, muito apoio da secretaria. Estadual de saúde, dos governos em si, para que a gente conseguisse é, enfrentar essa pandemia que foi uma chaga mundial, né? e que nunca nem, nós não vamos esquecer desta, dessa pandemia que ju, né, marcou tanto a vida de todos, todos na, no planeta Terra. Né? Mas a gente, então, gostaria agora, em respeito ao sofrimento dos familiares que perderam, então, seus entes queridos e amigos. Nós gostaríamos, então, de lembrar todas essas pessoas que partiram né, e, e nos solidarizar com os seus familiares. E também nós queremos lembrar os muitos e muitos que conseguiram vencer a Covid e voltaram para as suas casas. Então, é um momento muito marcante de respeito aos que perderam e de felicidade para os que venceram. Então, eu gostaria de convidar a todos, nessa quinta-feira, às 18 horas, nós estaremos reunidos em frente ao hospital para juntos orarmos e agradecermos por, finalmente, a gente estar tá, então, superando essa chaga que atingiu toda a humanidade. Doutora, muito obrigado. Agradeço, né, e mais uma vez, agradeço a todos que, de com uma forma ou de outra, trabalhando, ou doando, ou orando, ajudaram a todos a superar essa fase. Agradecendo, portanto, a participação da diretora técnica do Hospital São Vicente de Pau, doutora Glaucia Reitemeyer, com informações aos nossos seguidores do RMix no ar, quanto às ferramentas das atividades da UTI, do combate à Covid-19 e outras informações esse convite para esta quinta-feira.